Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos hoje o 28º domingo do tempo comum. E no evangelho de hoje chega alguém até Jesus e pergunta O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte nós ganhamos a vida eterna fazendo coisas? O que, que nós fizemos para nascer? Nada. Foi um dom gratuito. Nós nascemos porque Deus é bom. Nós nascemos porque Deus nos concedeu a graça de poder existir e viver. E Santa Clara de Assis, ela exclamou um dia a Deus dizendo assim, Obrigado, Senhor, porque me criastes. Também a vida eterna será muito mais um dom de Deus do que conquista nossa. Assim como Ele nos concedeu o nascimento, também Ele nos concederá a vida eterna como dom. E diz também o Evangelho que esta mesma pessoa que perguntou o que fazer para ganhar a vida eterna, ele também disse, olha... Isto eu já faço desde a minha juventude. E Jesus olhou com amor para ele e disse, Te falta então somente uma coisa, Vai, vende todos os teus bens, Distribui aos pobres, vem e segue-me. Isto fez São Francisco de Assis, Filho de Pedro Bernardone, Um rico comerciante da cidade de Assis, ele diante do bispo, diante do pai, diante de uma multidão em praça pública, se despiu e entregou tudo aquilo que tinha e disse: "Daqui para a frente terei somente um pai, Pai nosso que estais nos céus." Assim ele anunciou ao mundo que ele entrou